que durante a campanha você percebeu que aquele recurso que entrou era de uma fonte vedada. De repente você viu um CNPJ na sua conta bancária, de uma empresa que fez um depósito, tudo pode acontecer. Às vezes até, já aconteceu com alunos nossos, é, adversários sabiam que a campanha estava desorganizada e faziam depósitos em dinheiro sem identificação. E o banco que era obrigado a ter a blindagem dessa conta, muitas vezes, não faz isso. Aquela conta fica vulnerável e aí, se você percebe que entrou aquele recurso, por exemplo, um CNPJ ou um recurso sem identificação, não utilize. Receber recursos de fontes vedadas não é problema. O problema é utilizar esses recursos, tá? Diferente de um bem estimável, porque se um bem estimável, se um veículo está na campanha, você não tem como documentar que você não utilizou aquele veículo. Mas recursos financeiros você consegue, sim entrou na conta bancária, o saldo estava ali, aquele valor não foi utilizado, você pode tentar identificar a origem, por exemplo, se tiver sem identificação. Agora, não adianta também o candidato achar que o simples fato dele devolver recursos irregulares que ingressaram na campanha vai sanar irregularidades que porventura tenham acontecido. Por exemplo, você recolher um valor que entrou irregularmente na sua campanha, mas que você não utilizou, isso é uma coisa, isso não vai lhe trazer problema nenhum. Agora, utilizar e depois devolver, sim, isso vai ser um problema que vai comprometer significativamente as suas contas.